Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos aqui no Matemática para Passar para interagir com vocês. Legal? E para participar é muito simples. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Repetindo, é só seguir lá no Facebook e no Instagram que você vai ficar por dentro de toda essa programação. Agora... Sem querer quiri corococó caneta e papel na mão para cima deles. Juros simples em poucos passos. Então, vamos lá, família. Começando aqui a parada. Primeira coisa que tem que fazer na questão, que o aluno tem que fazer, é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações e a primeira técnica funciona assim ó sublinhar para interpretar método 250 neles ó vamos lá um capital foi aplicado sobre o regime de juros simples durante seis meses a uma taxa de 1% ao mês e rendeu R$ 120 de juros. O valor desse capital. Então, analisando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é uma questão de juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está pedindo o um valor do capital. Ele quer saber o capital investido. Legal. Primeira etapa cumprida. Ó. Método dos 50. Né? Com essa análise, eu já tenho metade da questão. Né? Eu já tenho metade do exercício. Eu já sei o assunto e já sei o que ele está pedindo. Legal? Eu já sei o assunto e já sei o que ele está pedindo, né? o que o problema está pedindo. Juros simples, ele está querendo saber o valor do capital. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra a segunda técnica que nós ensinamos no nosso curso para os nossos alunos do Banco do Brasil que é a técnica R que é a forma correta de se estudar para concursos né? o que, que significa o R? estudar, revisar e exercitar então se você não quebrar né, esse processo você em pouco tempo vai estar tá aí acertando 80% ou mais das questões Ó, estudar Revisar e exercitar Estudar, revisar e exercitar Então de tanto você praticar De tanto você revisar Você já sabe o que tem que fazer Você já lembra da voz do tio Marcão Pô, para resolver Essa questão, Marcão Tem que usar a fórmula É só não inventar É só usar a fórmula E qual é a fórmula do juros simples? CIT Sobre 100 Aí vamos lá, juros, vai dar 120, é igual ao capital vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. tá dividindo, vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando, 120 vezes 100 vai dar 12 mil, 6 vezes 1, né? É a taxa vezes o tempo. 6 vezes 1 um vai dar 6. Então, C vai ser igual a 12 Dividido por 6, que vai dar 2 Então, olhando ali as opções, gabarito letra C. Então, o valor do capital aplicado foi de 2 mil reais. Legal? Então, detonamos aí essa questão. E se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso do Banco do Brasil, está aqui, ó, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Por isso que aqui a vitória é certa. Ó. Você vai levar um curso de matemática básica, esse curso é fundamental, tá? Você tem que passar por ele para você aprender a fazer aquelas continhas com vírgula, uma linguagem nossa, divisão, né, multiplicação de números decimais. Então, para você ficar craque, colocamos lá para você um curso de matemática básica, depois um curso de matemática de acordo com o edital, um curso de raciocínio lógico de acordo com o edital, e o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno abaixo de cada aula, tem um suporte para você tirar sua dúvida e mais sete bônus. Ó, bônus 1: um, um curso de matemática financeira para agente comercial, bônus 3: um curso de probabilidade estatística para agente de tecnologia, bônus 3 e 4: cronograma do zero ao gabarito em nove semanas para ambos os cargos. Bônus 5, um e-book de matemática e raciocínio lógico com questões comentadas. Bônus 6, um CTP, um centro de treinamento de provas. Bônus 7, mais seis meses de acesso. E um bônus surpresa que nós criamos, um SEX. O que, que é o SEX, Marcão? É um curso de exercícios da CIS Rio, né Rio, com as questões mais atuais... Só que separada por assunto, a né? pedidos, nós criamos né, esse curso. E já tem bastante questões lá para você exercitar. Né? Por exemplo, porcentagem. A gente coloca lá o que está rolando na Cisgrã Rio de mais atual de porcentagem. Regra de três, matemática financeira, juros compostos, e assim vai. Né? A gente criou esse curso de exercícios. Então, mais um bônus aí para você, surpresa. E o valor é muito simples, né? Continha de padaria. Se você somar tudo, vai dar o valor do curso. Né? Então, somando tudo, daria mais de 2 mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 30 e 72. tá legal? O Júnior está colocando aí o link do curso. Qualquer dúvida... Entre em contato com ele, 021-9702-99443, tá legal? É só falar com o Júnior. beleza? Tome atitude hoje, né? Amanhã eu compro, amanhã eu compro, daqui a pouco tá faltando uma semana para a prova, aí não tem jeito, né? aí eu vou orar por você, <risos> beleza? Então, família, é isso aí. Um forte abraço para cima deles. Em matemática é o que, ó. Tá aqui, ó. Para passar. Valeu. Tamo junto. Abraço.